Oi pessoal, aqui é a Jirupoca e hoje eu vou assistir mais um vídeo do Milcair Chama Tipo de Pessoas Apresentadas no Minecraft 6 Eu assisti assistir o 1, 2, o 3, o 4 e o 5 E agora eu vou assistir o 6 e vamos pro vídeo Tipo de Pessoas Apresentadas no Minecraft 6 Por Milcair Veterano de Minecraft. Fazer o portal do Nether e aí deu em nada porque não foi. Aí foi ali tem. Colocou quatro blocos de ouro. Um de pedra. E agora, ali. ali. É esse core, que é a tradição de core, é o é o reator do Nether, assim, quando vai, vai agir, não sei, não sei, mas é um negócio de Ele apareceu no Nether. Isso vem edição, obviamente, não apareceu aí, tipo, não funciona de verdade. Mas, é o que é, eu acho, né, é o que a. É, até pessoas que acham que é a Terra plana. É, né? Eu não entendi o que, que é isso. É ele aparecendo no mundo normal. Só Edição, a dele. Ah, esse barulho que você está vendo foi só a cadeira, tá? Pessoa que é, tem medo do escuro. Eu tô colocando ali o glowstone, né? Pedra luminosa pra... Meu Deus, gente. Cada bloquinho tem uma tocha. Até a árvore, a folha, o... O, a, o tronco é daquele do mar. E a folha é... É a glowstone, a, terra, a pedra luminosa. Terra. O que joga é Fortnite. Aí foi, coisa assim. E aí tem uma, uma flash. Aqui. E aí viu a pessoa lá de longe. E aí começou a colocar um monte de escada. E a girar que nem sei o que. Não tá lá no, no céu já. Pra que ficar girando, não sei. Mas tudo bem. Pessoa que não é inscrita. E falando nisso, se inscrevam aí. E ativem o sininho pra receber notificação dos próximos vídeos. Vídeos segunda, quarta e sexta. É... Da, às 6 horas. das 6 horas. E deixem o like pra vocês gostarem do vídeo. Aí tem ali uma pessoa magrinha. E... Já tô de, toda de preto. E pessoa que não é inscrita. Aí é o Mó saradão, assim, confortão. É... Estrela é pra uma pessoa que é, tipo, é por um, muito obcecada por um famoso, ou alguma coisa assim. Ali é uma trapdoor. Aí tem, eu me ali eu, Desculpa, eu tô com sono Colocou ali uma Tem uma escada pra descer E subindo E aí tem uma porta Eu, eu não Entendi, não assim, Tem muito fã de uma pessoa Aí é a fanfic É a fanfic 107 né, Que é quando você cria uma história sobre uma pessoa Fã de fã Mesmo e fique de fã Fiction, que é ficção em inglês. Aí 107. Aí a lista cancelada? Não entendi isso. Se vocês entenderam, coloquem aqui na descrição. É endereços. E aí tem um, um disco. E aí vai tratar a música, só que eu não vou pôr porque você não pode pegar ele autoral. Tá e nós não queremos, então. nós vai ficar sem assim ouvir mesmo. E aí a porta fechou. E apareceu aí uma pessoa que eu não sei quem é. Se vocês souberem, deixem aí embaixo. É a criança mimada. Fazer jogar. E aí colocou o, bônus, o baú. E tem que ter algumas coisas lá. Madeira, pedra. Algumas ferramentas. O sócio pato. Tá fazendo aí um sistema de... Tá é gostoso. E aí, tá aí funcionando, gente. Olha o que que é. Tem é um monte de cachorro. Meu Deus, gente. Que que é isso? Coitada dos cachorros. Dos lobos. Eu também falo cachorro. Não sei por que eu falo cachorro, mas eu sempre falo cachorro. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixem um like, se inscrevam e ativem as notificações. E até o próximo. Tchau!